Social media, meu papo é contigo hoje. Bom, se você é social media ou se você quer ser social media, porque aqui a gente é um monte de social media. Então eu tenho um rapó com essa gente que trabalha em redes sociais. E o assunto é como vender o serviço de social media bem vendidinho. Hum? E esse vídeo surgiu das dúvidas dos meus alunos, sim, porque eu tenho um curso chamado Criadores de Conteúdo e uma galera que tá lá dentro desse curso é ou quer ser social media. A outra galera tá aprendendo a produzir conteúdo para si mesmo. Então eu tenho que falar para os dois. E agora, a gente vai falar como é que a gente vende esse serviço de gerenciar redes sociais. Ah, parentes, para quem não sabe, o social media é a pessoa que faz o gerenciamento de redes sociais para outras pessoas para si mesmo também mas para outras pessoas para empresas para projetos enfim para todo mundo que precisa estar nas redes sociais para bombar os seus negócios então é o seguinte na nossa visão aqui de social mídias que hoje a like marketing e agência ela não vende só serviço de social media nós não trabalhamos isoladamente com o gerenciamento das redes sociais nós trabalhamos com o um projeto digital integral no qual a gente vende os produtos dos clientes e para isso a gente utiliza as redes sociais mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que a gente vendia esse serviço de gerenciamento de redes sociais para quem quer que seja, para pessoas, para empresas. E então, por isso que eu me sinto totalmente capacitada de falar como é que a gente vende, porque Modéstia e paz eu gosto de vender eu sou uma boa vendedora por consequência minha equipe também é então o que, que a gente entendeu depois de todos esses anos trabalhando com gerenciamento de redes sociais e vendendo esse serviço que uma boa venda ela acontece quando a gente consegue fazer uma boa estratégia para o cliente. Nenhum cliente vai ficar pagando um serviço de gerenciamento de redes sociais se ele não obtiver resultado com aquilo. E muitas vezes o cliente não sabe o que é resultado para ele. Ele imagina que resultado é likes, mas depois que ele obtém likes e comentários, ele entende que aquilo está caro e que aquilo ele não precisa e que talvez ele pudesse fazer sozinho. Na verdade, o objetivo para o seu cliente é aonde ele quer chegar com esses likes, com esses comentários, com esse engajamento que você vai proporcionar para ele através da produção do conteúdo dele. Então, para vender o serviço de social media para continuar vendendo todos os meses para que o cliente continue pagando por esse trabalho todos os meses, a etapa número um é você ser capaz de construir uma estratégia digital na qual você vai listar junto com o seu cliente os objetivos desse trabalho os objetivos de estar nas redes sociais você vai cavocar a identidade do seu cliente para chegar no dna do conteúdo dele ou seja aquilo que vai posicionar o seu cliente na mente da audiência dele para que ele possa atingir os objetivos quer seja venda quer seja pacientes no consultório quer seja alugar a casa dele o que ele pretender com as redes sociais e que você vai oferecer através da confecção Desse conteúdo. Então, a estratégia com a definição dos objetivos, a definição das metas e a definição do DNA do seu cliente é muito importante. Na sequência, você vai definir as personas do seu cliente, quem é que compra do seu cliente. Você vai definir as linhas editoriais, quais são os assuntos que você vai falar para essas personas. E você vai definir o calendário de conteúdo que é onde e quando você vai se comunicar com essas pessoas se você fizer uma boa estratégia e apresentar uma boa estratégia de conteúdo para o seu cliente ele vai entender o processo ele vai entender que existe um passo após o outro e ele vai entender que leva o tempo certo para cada passo ser implementado e trazer os devidos resultados e isso vai garantir um relacionamento de confiança entre você e o seu cliente então nós entendemos que a melhor forma de vender um serviço de gerenciamento de redes sociais é através da estratégia e depois quando a gente entendeu que a confecção daquela estratégia levava tempo e gastava a nossa energia e tínhamos que utilizar o nosso conhecimento que adquirimos estudando e trabalhando passamos a cobrar para fazer estratégia. Hoje a gente vende a estratégia e depois a gente vende o serviço que é a execução da estratégia. Só que, como eu falei, a gente trabalha com estratégia digital global, mas você pode fazer estratégia só de redes sociais. Ah, Rejane, mas o cliente não vai pagar por uma estratégia. Ok, se você não se sente ainda apto a vender uma estratégia, vou te dar uma ideia. Combine com o seu cliente o valor que você vai cobrar pela execução do trabalho e no primeiro mês, comunique a ele que é a confecção da estratégia. Ou seja, você vai ganhar um mês para desenhar a estratégia porque ela é muito importante é a partir da estratégia que você vai ter tranquilidade para executar o trabalho aprovação do seu cliente para executar o trabalho tranquilidade para saber que você tem um mapa a seguir e é justamente esse mapa de conteúdo a ferramenta do meu curso criadores de conteúdo onde se você for social media ou se você produzir conteúdo para você mesmo, você tem um mapa a preencher. E preenchendo aquele mapa, você tem o um mapa do seu conteúdo, que nada mais é do que o um mapa da sua mina, a sua mina de clientes, a sua mina de dinheiro. Então, no Criador de Conteúdo, se você é social media, você vai aprender a fazer a sua estratégia e vai entender que essa estratégia é pó em ouro na hora de você negociar com o seu cliente o serviço de gerenciamento de redes sociais e mais é o ouro também na hora de você reter esse cliente com você para que ele não ache o seu trabalho caro e para que ele entenda todos os passos da execução de uma estratégia de conteúdo valeu então, eu espero ter respondido as dúvidas não só dos meus alunos que eu já falei um pouco lá no grupo que a gente tem no Telegram. Já falei também um pouco sobre venda de estratégia nos meus melhores amigos do, do Instagram. Que na verdade os melhores amigos do meu Instagram é só para os meus melhores alunos. Não, é para todos os alunos. Então os meus, mas os meus alunos são os melhores, né? Então, cara pálida, se você é social media, tudo que você precisa para vender bem é ser capaz de construir uma estratégia. E euzinha aqui posso te ajudar muito bem nessa tarefa, é só você clicar aqui no primeiro comentário desse vídeo que vai ter o site rico e lindo do Criadores de Conteúdo para você conhecer o programa e tudo que a gente fala lá dentro, valeu? Se você está com dificuldade de vender esse seu trabalho de social media, eu te espero no Criadores de Conteúdo para a gente resolver esse probleminha. Beijo!